Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e você está no canal Bruno Cashback E olha, finalmente chegou meu cartão tão esperado aí do Pão de Açúcar Todo mundo aí, o pessoal que conhece sabe que ele é um cartão aí que dá muitos pontos E eu vou te explicar o porquê, vou te mostrar aí qual o percentual que ele te dá de retorno como cashback de, é, você utilizando ele, e se você é como eu, você gosta de ganhar dinheiro e economizar quando gasta então fica até o final do vídeo aqui que eu vou te mostrar tudo que você precisa entender desse cartão bem, está aqui na tela do computador, aqui no site do Pão de Açúcar, na parte do cartão de crédito né? e a gente pode ver que ele tem vários benefícios aqui, você tem aqui comprando pelo Pão de Açúcar você tem 20% de desconto na parte de vinhos, cervejas marcas exclusivas, e você comprando aqui até pelo site, ó, você tem aí frete grátis a partir de R$149,00, você tem aí é, o frete grátis, isso aí é muito bom, mas o mais importante aqui do cartão, todo mundo sabe, né? é a questão aqui da pontuação, né? e é, qual que é o diferencial da pontuação dele? Porque cada ponto, que cada real que você gasta equivale a um ponto, e isso aqui seria no programa de milhagem aqui da Tudo Azul então se você tiver é, precisar trocar para Smiles ou Latam, é, se for o Platinum você vai ganhar apenas 0,88 é, pontos por real gasto então vamos continuar aqui que eu vou te explicar mais a fundo isso aqui mas eu vou te mostrar primeiramente aqui o, o, os valores né é, vamos começar aqui pelo Internacional o Internacional ele tem uma anuidade grátis né então, já uma dica aqui rápida: se caso você é, já solicitou, como eu solicitei, foi a terceira vez que eu tentei solicitar para poder receber esse cartão. Então, é comum você ser negado no começo, né? E você pode fazer o que? Você pode printir primeiro esse cartão grátis, você não vai ter anuidade nenhuma. Você pode começar a utilizar ele e posteriormente ir pedindo os upgrades, né? Para você é, conseguir ou Gold ou Platinum. E aí. Vamos Continuar aqui o, o cartão internacional. Lembrando que ele não pontua aqui, você não ganha pontos com ele, por isso que ele é grátis. E aí, caso você queira o Gold, né? O Gold você precisa de uma renda mínima aí de R$ 2.500. Anuidade dele é de R$ reais são R$12.33,75 e e ele já pontua aqui R$ real igual a um ponto. Isso, como eu falei, né? No caso, é a pontuação. Se você for transferir para tudo azul, será é, um ponto. E se for para Smiles ou Latam, 0,7 na questão do Gold. E o desconto aqui ó, no Pão de Açúcar, cada mil pontos, 25 reais. Tá, aí vamos agora para o Platinum já para eu já voltar aqui e te, é, te explicar exatamente como funciona a pontuação e qual que é o ganho real em cashback desse cartão. E para você ter o Platinum, aí você precisa de uma renda mínima aí de R$5.000. A sua anuidade é bem salgadinha, R$650,00 né? para um cartão Platinum. Né? A pontuação também é de 1 um para 1. Um. E aqui a diferença eu já falei, né? O país mais, você vai país mais latão, você vai ganhar 0.88 e também o desconto aqui no, no pão de açúcar de 1000 pontos 25 também. E aqui mais para baixo aqui você tem outros benefícios também, você tem 50% de desconto aqui no, no cinema, né? Aluguel de carro você tem 15% de desconto, no pedágio aqui você ganha um, é, um, um ano, né, grátis na Connect Car. Normalmente você paga anuidade se você não tiver esse cartão e com isso aqui você já economiza bastante. E você tem descontos aqui em diárias também no hotel, ó, na Decolar e por aí vai. Então como você pode ver aqui ó, nessa tabelinha você tem um gasto aí de mil reais, um ponto por real, você faz mil pontos. né? E se você for pegar desconto no Pão de Açúcar, você vai é, o seu valor do ponto vai ser 25 reais. Então você vai ter um retorno de é, 25 reais no caso, sendo mil reais de gasto. E aí seria um cashback total de dois e meio, foi como eu falei. Né? agora no caso para você que quer ganhar mais dinheiro ter uma economia maior ou ganhar dinheiro realmente vendendo milhas que seja né é, você sabe que esse valor de pontuação ainda é baixo porque normalmente a pontuação um ponto um ponto não mil pontos equivalem a 40 reais aí no mínimo na média assim 40 reais. então se você tem aí gastando mil reais um ponto e ganhando aí é, 40 reais né, em mil pontos. O retorno total é de 4% de cashback, que é um retorno gigantesco. Não tem como, não tenho nenhum cartão. É Black mesmo que seja, eu vou te mostrar aqui um exemplo é um pouco mais complexo esse exemplo que eu vou te mostrar, mas é de um cartão Black como você faz para transformar é, essa pontuação que você ganha no cartão Black em dinheiro de verdade, né? No caso, eu vou fazer um exemplo para você com o C6 Black, o C6 Carbon é um exemplo um pouco mais difícil, mas não é difícil de entender e eu vou te mostrar aqui como funciona, né? Esse cartão você tem duas possibilidades: ou você ganha 50% de desconto até gastos com 4 mil reais de gasto ou 100% a isenção total com 8 mil de gastos, né? Eu vou dar um exemplo aqui como se você estivesse gastando 8 mil por mês, no caso, então você não teria anuidade, tá? Como eu falei, é um cálculo um pouco mais difícil, porque é essa pontuação é baseada no dólar, então fica um pouco mais complicado, mas eu vou te mostrar aqui. Considerando aí que você tem um gasto de 8 mil, você é o valor do dólar cinco reais você vai gerar aqui gastando 8 mil você vai gastar R$ dólares se esse cartão Black ele pontua dois, é, dois e meio, né a cada dólar Então você vai fazer uma pontuação aí total de quase quatro mil pontos né? então considerando isso normalmente você consegue dobrar essa pontuação com promoções aí de 100% não é? E aí você pode gerar até quase 8 mil pontos então considerando que quase 8 mil pontos aqui e o milheiro que é um bem bem palpável, uma coisa totalmente real você vendendo o seu milheiro, né, milhas e pontos é diferente lembrando isso né o milheiro você consegue vender aí uns 23 reais então no final você estará tendo um retorno mensal aí de 182 reais e isso que eu estou dizendo considerando que você não paga anuidade né um gasto acima de 8 mil reais você vai ter um cashback aí de 2,28% que é um cashback muito bom também, mas é um gasto bem alto. Então você viu aí que para você ter um retorno de 2,28%, você precisa de ter um conhecimento aí exatamente em relação a promoções, a qual cartão utilizar, né? Se você quiser aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, que eu acho super relevante, que eu também faço parte, é, tem o um link aqui na descrição ah. aqui do curso Papo de Milhas Que vai poder te ensinar todas todos ah. essas estratégias Para você utilizar, poder gerar uma renda extra né? E estar tá ganhando dinheiro com milhas E lembrando que você que faz parte do canal aqui Tem um cupom exclusivo desse canal Porque aqui a gente fala sobre cashback né Então nada mais justo que eu te dar aí 10% de cashback ou 10% de desconto, na verdade, é a forma que a gente conseguiu aí para passar para vocês. Lembrando, o link está aqui na descrição, beleza? E voltando aqui para essa tabelinha, ó, eu recebi aí R$ 4.700 de limite nesse cartão, não é? E e aí completando aí, utilizando todo esse valor, eu vou gerar R$ 4.700 pontos. E aí, na média, eu consigo vender aí a 44, mais ou menos, o, o, o cada mil pontos, né? Faz pegando as promoções aí de, de dobrando. Aí eu vou ter um retorno mensal aí mais ou menos de R$ 206,80, que equivale a um cashback de 4,40%, é muito alto, é muito alto mesmo. E outras coisas que você precisa saber, tem aqui no site também, ó, a validade aí dos pontos do Platinum, eles valem por 24 meses e do Gold valem 12 meses. Você tem aí, você pode resgatar no Platinum ilimitadamente, né? Você pode é, fazer resgates mais que no mínimo aí mil pontos por resgate. Nos dois, né? E no máximo 45 mil pontos no Platinum e 14 mil pontos é, no, no Gold. Então, dependendo aí do seu gasto, você tem que saber aí qual que é o limite que você pode fazer é, por, resgate, por resgate, no caso. Beleza? E todos os pontos caem hein, após você pagar a fatura e a validade começa a partir do pagamento da fatura. E eu vou te mostrar uma notícia aqui muito importante para você entender por que a diferença é tão grande entre um cartão que só dá cashback e outro que dá pontos. Vou te mostrar aqui por quê, ó Olha essa notícia aqui da CNN. Brasileiro perdeu 43 bi de milhas vencidas em 2019. Veja e né? Então o que acontece? A diferença entre cashback e as milhas... E a pontuação também é que é, as milhas elas vencem normalmente, como você viu aqui. O cartão do Pão de Açúcar ele tem validade de 12 meses e de 24 meses aí no Platinum. Isso daí influencia muito no em relação ao valor. Que a companhia ou que, que o banco pode te, te dar de retorno. Né? A diferença de você ter um cartão com cashback você não precisa passar por todas essas, essas etapas. Né? De pegar a promoção, de ver a pontuação de dólar e tudo mais. Você não precisa passar por, essa, por esse é, trabalho né? que é bom aprender porque conhecimento vai te trazer economia. Então por isso que eu falo do curso aqui. E o cashback, o cartão com cashback, ele já é facilmente. Na hora que você pagou o seu, seu cartão, você já vai receber esse cashback aí na, na sua conta e você vai poder utilizar ele como você quiser. Então, essa facilidade aí te dá um retorno menor. Porque tem até pessoas que nem o cashback está ganhando, né? Então, as milhas é um, um patamar acima para você estar tá aprendendo, não é? E isso daí é importante, conhecimento nunca é demais. Isso aí vai te ajudar aí muito na sua vida para você economizar e para você ganhar dinheiro. Pessoal, então esse é o cartão PDA aí, tão aclamado aí do, do Pão de Açúcar, né? Eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Então se inscreve aqui no canal porque eu vou estar postando mais informações desse tipo, mais cartões de crédito aí que vão te dar cashback, que vão te dar pontos, não é? E aí você vai estar podendo economizar também e ganhar seu dinheirinho aí, quem sabe, de vez em quando, beleza? Então valeu, até a próxima!